que você vai acompanhar tudo que eu estou falando. ó. O que é a tríade do método MPP? Vamos lá. Vou pegar até aqui a caneta. Ó. São três simples técnicas que regem o nosso método. E tem ensino como sair do zero e gabaritar essas matérias na PMMG em apenas oito semanas. Mesmo que você não tenha base. Ou bloqueio nelas. Legal? Então, no nosso curso, temos um cronograma. Que você sai do absoluto zero. Até o gabarito. Em apenas oito semanas. Mas para você gabaritar. Você tem que seguir fielmente. Essas três técnicas. Olha aqui. Vou falar de cada uma delas. Para você Rapidamente, ó. primeira técnica, né? Primeira técnica do método MPP é o método 250 ou método das marcações. Com a primeira técnica, indo direto ao ponto, você vai aprender a interpretar as questões e você interpretando a questão de forma correta, você já tem aí metade do exercício. Por isso, que o nome é Método dos 50, ó, metade. Legal? Então, primeira coisa que você aprende no nosso curso é interpretar. Aí você já tem que colocar isso na sua cabeça. Ó. Interpretou, resolve. Ó. Vamos lá, repete aí. Interpreta, resolve. E para resolver, né? Interpretou, resolve. Para resolver, ó, a escadinha. Entra em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R. Estudar, revisar e exercitar. É um processo. Estudar, revisar e exercitar. Então, de tanto você revisar, de tanto você exercitar, você acaba memorizando ali os macetes. Né? E isso faz você ganhar tempo na prova. legal. E a terceira técnica é a cereja do bolo, técnica 20-80. É a nossa essência, 20% de teoria e 80% de exercício. Por isso que aqui é diferente, é muito exercício. Você se dedicar, você vai aprender e você seguindo as técnicas você vai chegar no seu maior objetivo, que é a sua aprovação. Legal? Agora, sem querer querer corococó, vamos brincar um pouquinho. Tá aqui, ó, aplicando e aprendendo com o método MPP. Agora você vai aprender exatamente o que nós ensinamos para os nossos alunos do nosso curso da PMMG, a galera que faz parte do grupo dos 5%. Então, vamos lá. Está aqui. Ó. Olha aí a primeira questão. Primeira coisa que você tem que fazer no exercício. Agora está valendo, hein, escrivão? Para de escrever. Preste atenção aqui no que o tio Marcão está falando. Para e preste atenção. Então, a primeira coisa é interpretar. Primeiro você interpreta...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 vamos lá, o policial P4 da companhia, por que que não é proposição? Vamos lá, vamos ver se você está prestando atenção na aula. Ó, vou colocar aqui, ó. não é proposição, tá? Beleza. Mas por quê? Pô, Marcão, porque é uma declaração sem verbo. E se a declaração não tem verbo, não pode ser proposição lógica. Então aqui, nessa questão teórica, resumindo, tem que gravar as exceções. Beleza? Então, primeira questãozinha foi para a conta. Quem curtiu a primeira questão, gritar eu. Vamos lá, coloca aí no chat se você curtiu. E esse assunto vai cair na sua prova. Sempre cai uma questãozinha dessa. Beleza? Vamos lá. Passamos agora para a próxima questão. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. É repetição.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 Vera Fischer é falsa Então com certeza O nosso gabarito é a letra D Marco o V da vitória E vai ser feliz Mas Marcão, analisa a letra E Para mim, eu tenho muita dúvida Beleza, vamos lá De novo, estamos diante Do C 3 então. é par? Isso é falso 5 é ímpar? Isso é Verdadeiro Então você vai analisar Apareceu a Vera Fischer? Não. Então, o resultado é verdadeiro. Legal? Beleza? Então, isso né, é o um método MPP. Esse é o um método que vai te aprovar como nós aprovamos aqui o nosso aluno Marcelo. A aula ainda não acabou, mas é aquele momento motivacional né, para a gente relaxar um pouquinho. Eu gosto muito desse depoimento. Olha o que o Marcelo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 de matemática da PMPE. E olha, que o começo era burro demais. Começando desde agora os estudos da PMCE com vocês. Melhor ser aprovado em dois concursos do que em um só. Risos, tamo junto. Marcelo dos Santos, aluno do grupo dos 5%. Então, falou... né na área de carreiras policiais você vai lembrar do matemática para passar, somos referências né? a gente é referência, perdão falou em carreiras policiais já vai vir na tua mente matemática para passar, porque né, viramos aí uma referência na área de concurso público e se você quer ter o mesmo caminho que o Marcelo para ser aprovado, ter acesso ao método matricule-se agora mesmo no seu curso não perca tempo, legal? porque esse é o curso mais completo né, para a PMMG, quando falamos aí da parte de exatas. Porque olha o que nós oferecemos. Oferecemos um curso de matemática básica, para você relembrar aquela matemática da Tia teteca. Um curso de raciocínio lógico matemático, de acordo com o edital, né, completasso. E o mais importante, você não está sozinho, abaixo de cada aula, tem o suporte ao aluno, suporte tira a dúvida do aluno, onde você vai poder tirar suas dúvidas ali mesmo dentro da plataforma. E mais três bônus, bônus 1, um, um e-book de raciocínio lógico com 173 questões, bônus 2, um cronograma do zero ao gabarito em apenas oito semanas, esse cronograma é muito importante né, que você siga, e o bônus 3, mais seis meses de acesso. Você terá um ano pelo preço de seis. Ah, Marcão, quanto custa tudo isso? Aí é a continha de padaria. Você vai somar aqui, ó. E vai ter o valor. Né? Se somarmos ali tudo que nós oferecemos, o curso vai dar mais de 900 reais. Mas hoje você está levando tudo isso por apenas R$ 30,72. e 72 centavos. Legal Para você comprar é muito simples, é só você clicar aí, ó. o Júnior está colocando o link aí no chat E aqui na descrição do vídeo também colocamos o link do curso Caso você tenha alguma dúvida, entre em contato com o Júnior 021-9702-99443 Falar com o Júnior Beleza? Legal? Agora sim Vamos lá, seguindo aqui com a nossa vida. E você já sabe, né, como começa, né? Sublinhar para interpretar. Método 250 neles, ó. Assinale a alternativa que apresenta uma sentença logicamente equivalente à sentença. Se Beatriz for promovida, então Ana será demitida.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 Se Ana não, foi, não for demitida, então Beatriz não será promovida. Então, analisando aqui as opções, qual é o gabarito? Letra D. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Ah, Marcão, marquei letra C. Pô, tomou na cabeça. Porque a letra C, ó, ele só negou, ele não inverteu. E na letra B ele só inverteu, né? Não, na letra B está errado porque ele inverteu e negou errado, né? Então, você poderia confundir aqui com a letra C, tá? Porque na letra C ele só negou, só que ele não inverteu. Então, ratificando, gabarito letra D. E finalizamos aqui mais uma aulinha para PMMG. Então, não perde tempo, tá? Está aqui o nosso curso. Aqui tem tudo o que você precisa para gabaritar a prova da PMMG. E o valor já está promocional, né? 12 de 30,72. E agora é com você. Beleza? Ah, Marcão, pô, minha prioridade é gastar o dinheiro no carnaval. Eu tô pensando em viajar, pô, curtir. Pô. Beleza, tudo lindo. Pô, tá valendo. Corra atrás do seu sonho. É, seu sonho é viajar, curtir o carnaval, né? Pô, beleza. Pô, Marcão, vou comprar um iPhone, né? Pô, vou pegar o cartão lá do meu tio, vou comprar um iPhone. Beleza, show de bola. Eu sei que quando falamos em educação sempre tem esse revés, mas aí é de cada um, né? Qual é a sua prioridade? Você tem que fazer essa pergunta para você. Né? Qual é a sua prioridade? Dificuldade, cara, todo mundo tem. Eu tenho 99% da galera... É assim, parcela um monte de vezes, né? Pede um cartão ali do tio, da madrinha. Ou seja, né? quem quer dá um jeito. <risos> quem não quer inventa uma desculpa. Agora é com você. Beleza? Show de bola? E é isso aí. Tá aqui, ó, o que eu acredito. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Matemática, ó, para passar. Valeu, família. Tamo junto. Abraço.